Fala pessoal, chegando aqui não é um powerplay nem nada, só uma dica, é, essa semana entrou em promoção o Benish, acho que é assim que se pronuncia, é ele que já foi um dos jogos mais baixados da, da Steam, tá aqui ó, pela bagatela de 10,49, 70% de desconto, é um dos, dos descontos máximos da Steam, acho que o máximo que eu já vi foi 80%, então, um jogo que geralmente está em torno de R$35,00 caindo para R$10,00. E um jogo legal, é, vale a pena. É, outra dica que eu vou deixar aqui para vocês é o seguinte: é, o pessoal da comunidade já, já disponibilizou a, a tradução PTBR. Tem um player que já fez isso. Então, para vocês encontrarem, ó, vem aqui em Comunidade, Oficina vem aqui em alfabeticamente, porque a letra B está logo na segunda página BANISH aí bota aqui na busca, ó. PTBR já está aqui aí clicou aqui, jogou para baixar também tem aqui, ó, eu já estou, no caso já baixei, você né? pode, cê se inscreve e já foi é, já tem até uma screen aqui, deixa eu, deixa eu dar uma aumentada ah, nem, nem aumentou mas vocês já podem ver aqui, o novo jogo carregar tutoriais tudo direitinho. É, provavelmente a gente tem aí no Power Play essa semana SimCity, Para semana tem a possibilidade aí do, do Banish estrear para semana aí, né? Com um gameplay também uma sériezinha aí a semana toda. É, vamos ver o que a gente acontece. Eu tinha um jogo já na fila, mas eu acho que o Banish merece aí uma prioridade. Então fica a dica aí pessoal. Qualquer coisa podem comentar aí que a gente tenta responder. Falou. Tchau.